E o que eu quero dizer sobre esse total das 9 horas e 13 de prova, de eu ter ficado em terceiro lugar, subido no pódio lá e conseguido a vaga para o Mundial, é que eu treinei menos do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Olá pessoal, tudo bem? Aqui sou eu André Ascardo, Corrida Perfeita, para mais um podcast. E hoje eu tô aqui com o Thiago, também do Corrida Perfeita, para falarmos sobre triatlon, bater um bate-papo, um bate-bola, pegar as dúvidas que muita gente tem e vem trazendo para gente, que hoje nós somos especializados em corrida, mas se alguns sabem, eu sou um amante do triatlon, tenho uma vivência nisso e cada vez mais apaixonado, digamos assim, porque é um grande desafio. Mas para as lero, lero o Thiago também é um ex-praticante, um dia eu ainda vou trazer ele de volta pro o triatlon, porque o triatlon é muito bom, mas acho que ele tem medo da água, não sei, acho que a água não faz muito bem para ele, mas vamos nessa. E aí, Tiagão, o que você traz para gente de dúvidas, novidades, de suas próprias experiências para gente bater esse bate-bola aqui, essa conversa sobre triatlon, dentro do Corrida Perfeita? Vamos lá? Primeiro, dizer que não é medo da água, tá bom? Realmente <risos> é mais medo do tempo hoje, que eu tô querendo otimizar ao máximo, treinar uma vez por dia, corrida, focar, mas o triatlo não tá permitindo isso, né? não permitiria mais do que isso. Olha aí, ele já sabe temos que exige um, um bate-bola de... para falar sobre o tempo. É, exatamente, chegaremos lá. Mas enfim, a gente decidiu até preparar esse episódio hoje, no momento que a gente está gravando, tem poucos dias que o Andrei voltou de mais uma prova de Ironman, na qual ele conseguiu classificação para a Cona, deixo aqui o parabéns de novo, plantei por essa classificação para o Mundial, né? Mundial de Nova lá na Valeu, obrigado. e aproveitando esse ensejo e aproveitando também que temos muitas pessoas que chegam até nós no Corrida Perfeita falando do interesse em iniciar no triatlo, né? perguntando a respeito, qual seria o melhor momento, etc, vamos tratar desse assunto de forma abrangente, principalmente para quem tem interesse em iniciar no esporte. Mas eu quero trazer essa esse bate-papo com você primeiro, Andrei, começando um pouco da tua história com o esporte, até para as pessoas se conectarem e entenderem o processo pelo qual o triato entrou na sua vida, né? Então, diga, diga pra gente aí como é que mais ou menos o triato entrou, por que você decidiu sair, não sair da corrida, né? Mas ir além da corrida e começar no triatlon também quando foi isso. Você sabe que esse negócio de história comigo é um pouco longo, né? <risos> temos tempo, vamos lá. Temos tempo hoje, hoje vamos não lá. vai ser só de meia hora, não? Então, vamos, pode vamos chegar tentar, nas vamos duas. Vamos tentar, vamos tentar. Mas <risos> então, não, não temos limitação legal. Cara, vamos lá. O, o esporte, como, de uma forma geral, sempre teve, sempre teve presente na minha vida. Sempre como uma brincadeira na infância e depois de forma mais competitiva na adolescência, na fase adulta, né? É, e essa ligação que eu tenho com o esporte está muito relacionada à própria minha satisfação pessoal, meu prazer, meu... talvez, não sei se é o ego, esse cara tão mal falado que a gente tem por aí, né? Que é o tal do ego, que depois em outro episódio eu vou falar sobre essa questão do ego. Tem assunto para isso. É, é muita coisa. E porra, era muita brincadeira Eu era o sobrinho mais novo, era o neto mais novo da família E naquela época videogame não era muita coisa As brincadeiras eram muito ligadas ao esporte e o esporte competitivo né? E minha casa, graças a Deus, eu tive a possibilidade de ter uma casa De morar numa casa onde havia uma piscina Então brincar na piscina pra mim era sempre um prazer Então eu sempre me senti muito bem em estar na água Na casa eu tinha espaço para correr na casa, eu tinha uma bicicleta para brincar, onde eu fazia pistinhas de, de, de, de corrida, como se fosse Fórmula 1. Muito por conta do meu irmão, meu irmão era muito mais nerd nesse sentido, gostava dos negócios. A gente fazia largada de bicicleta e fazia as pistinhas, e sempre brincando de pedalar e sempre brincando de uma forma competitiva. É, a questão da natação... Porra, brincando. Eu nunca fui atleta juvenil, júnior, infantil de natação. Comecei a aprender a nadar acho que com 5 anos. Fiz aula de natação um pouco só na minha, na minha infância, mas eu gostava muito de estar na água, gostava do ambiente, de brincar, de fazer as coisas. Com quantos anos você fez essas aulas de natação? Um, sim, com 5, 5 a 6. É mais para aprender mesmo a nadar. E depois que eu aprendi a nadar, foi. Eu tive Foi a importante então com essas aulas logo no início com certeza. da infância, né? Sim, porque aí você... Fica seguro, principalmente meu pai e minha mãe ficavam seguros de me largar na água para eu poder ficar brincando, né? Porra, aí você vai fazendo as coisas, brincando, levando, e as possibilidades que meus pais me deram de ter o contato com a água, de, porra, de ir pro mar em férias e brincar no mar, de já pegar jacaré, e você tá sempre nadando, você tá brincando disso. As brincadeiras que eu tive na minha infância de correr e tudo mais, a questão competitiva... Dentro dos três esportes, até porque, porra, quando você é criança, quem é que não brinca de ser o mais rápido na piscina, de bater para um lado ou para o outro, né? Então você vai brincando disso. Você vai ir tudo na brincadeira, vai levando para um outro nível. Mas eu já tive uma base brincadeira que me trouxe esse prazer a satisfação de atuar nessas três áreas, que é o ciclismo, a natação e, e, a, e a corrida. Mas nunca de uma forma junta, porque o triatlo não é nadar, pedalar e correr. O triatlon, o grande desafio dele é justamente esse, porque ele é nada, pedala, corre. É tudo junto de uma vez só. Juntar três e transformar em um. Exato, você tem que aprender a lidar em cada esporte, você tem que ser muito mais eficiente em cada um pensando no outro, não é só uma porrada ali naquele canto e acabou, você tem que pensar ali e não depois. É certo, mas... Vamos mais pra frente com essa é, parte mais... Mas... É, mas quando começou mesmo a questão de realmente se dedicar a treinar triatlon e fazer prova de triatlon? Como começou e por que começou? Cara, começou porque... Lembra do tempo que você não tinha tempo para fazer? Então, começou que eu arrumei tempo. Primeiro eu arrumei dinheiro também. Então, antes do tempo eu uma... tinha vontade, já tinha vontade há muito Uá, tempo. Porra, sempre tive vontade, sempre tive vontade. Só que, cara, para você passear para trás você precisa de uma bicicleta. A minha bicicleta que eu tinha era uma bicicleta mountain bike. Eu gostava de passear nas trilhas, eu gostava de de ir para escola de, de bicicleta durante meu primeiro grau, eu ia de, eu ia de, eu ia de bicicleta para a escola, eram 13 km indo, 13 km voltando, todo dia eu fazia isso, porque eu já estava cansado de esperar meu pai, que chegava atrasado na, na aula todo dia, a gente acordando bora pai, então foi minha independência a bicicleta, e essa brincadeira, e eu tinha o prazer de estar de tá pedalando, né? Só que triatlon é competitivo, bicicleta, é, rodinha, né? Roda fina, é, a bicicleta de estrada, speed, né? Só que aí a Speed eu não vou para trilha, que eu podia me aventurar na trilha, brincar com os meus amigos, fazer as paradas lá. Então, vamos ficar no mountain bike, que era o que eu tinha a possibilidade. Porra, minha bicicleta foi um... Eu fui, tive a sorte, né, porque são vários fatores de sorte na vida que levam a gente a estar. De quando eu era moleque, eu ganhei uma bicicleta da, da minha madrinha. Minha madrinha tinha dinheiro, me dava as melhores coisas, daqui a pouco acabou. Tanto que o último presente que ela me deu, bacana, foi uma bicicleta, uma Specialized Hard Rock Porra, do caralho Com um passadorzinho, era altos, eu acho, se eu não me lembro Que até apareciam os númerozinhos quando você passava a marcha, né? Sim. Porra, isso era sofisticado pra caceta E porra, irado, eu tive essa possibilidade pra praticar, pra curtir esse prazer, né? De brincar disso, de ser Então é algo que ficou muito fácil, só que eu não conseguia juntar os três dentro de um esporte só nessa época e a corrida eu sempre corria para manter o físico para as outras coisas e o futebol como sendo aquele grande atrativo como até hoje o futebol é um atrativo na nossa, nossa sociedade nosso país eu sabia eu não era um atleta né, digamos nato de futebol com a técnica com não sei o que então, para me destacar, eu tinha que ter uma preparação física, um físico melhor. E a corrida me ajudava a ter um físico melhor, onde eu podia estar em várias partes do campo e suprir essa necessidade técnica. Eu fazia a minha participação dentro do futebol de outra forma. E o futebol e treinando corrida, eu cheguei a ser campeão brasiliense de futsal, né, interescolar, vice-campeão mais umas duas vezes. Cheguei até a pegar a universidade, só para competir no brasileiro. E era bem engraçado. Nesse esquema Que isso tudo tem a ver A minha participação esportiva no coletivo Para me tornar um esporte individual Como é a corrida e o próprio triatlon Só que chegou um dado momento Da minha carreira, digamos assim Futebolística Que cara, você depende de quem está jogando com você Você depende de quem está te escalando né Do treinador e muitas vezes você pode estar achando que está fazendo certo, mas você não está fazendo certo de acordo com o que o treinador pensa. O seu melhor não é o dele. Né? O melhor não é o dele. Então você sempre depende. Aí você perde um tempo danado, rala pra cacete, mas o treinador que está lá não gosta de você. Aí você procura o treinador ele gosta. Beleza, mas aí daqui a pouco você tem outros parceiros que não te ajudam a ganhar. E eu queria ganhar. Eu queria para o JUBES, Jogos Universitários Brasileiros. A gente sempre ficava batendo na trave ali. E isso foi me causando uma certa... Frustração, digamos assim, porque eu tinha um objetivo de querer competir em algo grande, de estar num ambiente legal, de você ver caralho, um aspecto todo, competindo no campeonato um brasileiro, porra, que legal, que tem os melhores do Brasil. Isso sempre foi algo que me instigou, sempre me motivou a estar entre os melhores para poder vivenciar isso. Era uma forma de como eu queria me enxergar. Eu queria ser um dos melhores. Então eu buscava estar entre os melhores, estando no ambiente dos melhores. né? Só que eu não conseguia nisso tanto que como eu tinha um bom preparo físico, eu tinha uma corrida relativamente boa, eu achava, né? Eu até tentei no meu último ano de universidade participar dos 1500 na nos jogos eu você universitários. Eu isso no primeiro episódio. Pode, né, isso. quando eu falo. Só que aí eu corri lá os 1500, acho que foi para 4:20. 4:20? Não, eu tinha que correr para 4:20, eu corri para 4:50, e o negócio era para era pra dali a uma semana, eu falei, não vou ganhar esses três segundos aí, foda já não, era, né? meu irmão. Não vou conseguir ir pro negócio Aí dentro desse amadorismo, do esporte, eu larguei um pouco a bicicleta de lado Porque eu precisava pagar o IPVA do meu carro Já não tem mais jeito, a bicicleta, carro, larguei a bicicleta por um bom tempo A natação, cara, só para tomar banho, né, quando viajava de férias, não tava caindo mais na piscina Não tinha mais esse prazer de estar lá fazendo tudo isso por conta do esquema da vida, de como que a vida vai levando a gente. A dentro desse sentido da minha profissionalização, virando um professor de educação física, trabalhando, buscando, olhando o bem-estar que eu queria ser, queria trabalhar com o bem-estar das pessoas, fazer as pessoas concluir esse objetivo, eu fui encaminhando para a parte do personal, né? Dentro dessa área. Primeiro comecei como professor de musculação tudo mais, para ter um contato com as pessoas e ter essa base da força, da preparação de força né? para o corpo e tudo mais, Aí fui levando isso até o momento, dentro da, própria, dentro da própria área da musculação, da academia em si, que surgia a oportunidade de eu dar aula de spinning. Eu falei, porra, velho, aí, tá bom demais, spinning, ciclismo, me amarra nesse troço. Vamos lá. Aí comecei a dar umas aulas de spinning, me amarrava em formar a aula de spinning, de pensar nos RPM, de fazer as paradas é Aquilo me dava um prazer e uma satisfação enorme. Só que aí coisas da vida, de academia, de mais uma vez ter alguém mandando em você o que você faz e como tem que fazer, e você acaba que não tem essa abrangência, eu acabei largando. E nesse meio do caminho também, eu, eu tinha. eu jogava bola, jogava bola de forma amadora, jogando esses campeonatos de interclube, clube, essas coisas todas, jogava uns quatro campeonatos por final de semana, tudo mais. Mas tinha esse problema do futebol, do coletivo, esse, esse negócio ali. Eu não conseguia, é, digamos, alimentar esse meu lado competitivo de que queria ganhar, queria ser melhor. Que eu sempre tava dependendo da ação dos outros. Porra, era foda. se dormia bem a noite anterior, chegava lá no, no, no jogo, o time tava quebrado porque a galera foi pra noite. Aí você fala, como assim, cara? Cadê o espírito de Equipe? Como é que a gente vai ganhar? Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu faço isso dependendo dos outros? Então essa questão de depender dos outros trouxe pra mim uma ideia muito. Talvez individualista, mas de, meu irmão, te vira que a responsabilidade é tua Dá teu jeito, você não tem a quem culpar Porque eu sei que eu tinha os meus erros, as minhas falhas Mas sempre tinha aquela desculpinha na manga de falar Porra, o cara não tá correndo, era pra ele ter feito isso, mas ele não fez Quando você começa a partir pro esporte individual Você não tem mais essa desculpa E esse negócio de matar a desculpa é o que eu mais gosto assim, Pra acabar com esse negócio de desculpa, falar Onde é que tá errando? Onde é que tá faltando? O que, que tem que fazer? Ah, isso tem que fazer, então vamos fazer isso então vamos lá e faz. E nisso, muito processo depois, eu comecei a abrir a Next Assessoria Esportiva, dentro de uma possibilidade que eu tive, comecei a crescer a corrida daquela forma, mas eu não treinava a corrida. E eu corria uma vez ou outra, eu dava muito mais treinamento do que eu treinava, porque junto com a Next, a empresa em si que, porra, chegou a ser a maior de Brasília em termos de número de atletas, participantes em prova e tudo mais. A gente fez uma estrutura muito grande, eu trabalhava muito, eu trabalhava umas 16 horas, 14 horas por dia E não tinha final de semana, sábado domingo o único espaço que tinha era pra jogar uma bolinha Não dava pra treinar, competir, nada dessa forma E nesse processo como é que você encaixa a triatlon? Como é que vai nadar, pedalar e correr? Sacou trabalhando 14 horas por dia. Aí eu aproveitava os treinos que eu dava pro pessoal pra treinar um pouco de corrida, que você já encaixava uma coisa pra tornar algo mais saudável. Pra você ter uma ideia, nessa época eu treinava força, que era o mais fácil de se fazer, porque eu tava na academia dando aula, dava 45 intervalinho minutos, ali intervalinho assim. eu treinava, pá, mantinha. Eu tava com 80, cheguei a pesar 82 quilos. 10 quilos a mais do que eu tô pesando hoje, né? Por conta dessa... Situação de treinar menos, o objetivo é outro, então a gente vai fazendo uma coisa aqui uma coisa ali. Tava maromba. Né? Tava na maromba. E o triatlon sempre foi algo que me atraiu, que eu sempre olhava, desejava. Porque uma das coisas que que eu acho bacana de criar o desejo de imagens de você se visualizar, é você olhar, porra, eu quero ser que nem esse cara. Um dos caras que me mostrava assim dentro de área esportiva, era o Leandro Macedo, na época ali que ele foi para a Olimpíada, que ele foi campeão mundial eu olhava para aquele esporte e falava, cara, que legal, porque eu gostava, sempre gostei de nadar, de pedalar e de correr. Aí se eu olhava aquilo e isso sempre dá uma vontade. Dentro do, da assessoria, tinha a assessoria do Leandro, que era top sport, que já trabalhava com o triatlon. Eu falo, cara, eu quero trabalhar com isso também, eu gosto disso. Eu gostava do espinho, eu gosto do ciclismo, me aprofundar mais nisso. Mas uma coisa que eu tenho que fazer para eu poder ser um professor disso, eu tenho Praticar. que ter a, a autoridade para poder falar o que eu estou falando. Porque eu já tinha ideias novas, Sobre isso na própria corrida. Só que na corrida eu já aplicava com os meus alunos ali. Meu aluno falava, cara, tu não precisa de fazer muita coisa, tem que fazer isso e isso para fazer a maratona. Não, tem que fazer mais. Os caras treinam lá, ó, 100km para fazer, 160km por, por semana para fazer a maratona. Eu, Ué, você quer ver como que não precisa disso tudo? Maratona daqui a duas semanas. Eu vou fazer essa maratona para 3,30 e e não tô treinando nada. Meu volume máximo foi 25km. Fui lá, fiz a maratona para 3,30 e Cheguei quebrado? pô, Cheguei, muscularmente quebrado Mas lesão articular, lesão alguma outra coisa mais grave? Não, cansei Mas para fazer certos tipos de coisas de forma eficiente Existem outras formas do que a tradicional Que era o que o pessoal fazia E isso me dava uma satisfação muito grande De ver uma coisa por outro ângulo e ver que funciona né? E nessa situação eu vi o triângulo de uma forma diferente Que o pessoal estava treinando de uma forma que não havia necessidade de se treinar Aí eu falava, cara, tinha um amigo meu Ou talvez ex-amigo, sei lá Que ele era triatleta, ele corria bem Mas eu, a corrida dele era muito falha E eu falava pra ele, cara, vamos ajustar esse movimento Tu vai se machucar, não sei o que Ele já tinha machucado a canela, tinha tido lesão por estresse Você tá fazendo isso, você tá fazendo aquilo Não, não sei o que Cara, porra, vamos ajustar, dá pra ser melhor Você tem um motor forte, mas sua estrutura tá fraca Você tem que fortalecer isso Não, tô Tu corre mais devagar do que eu, meu irmão. Tu acha que eu vou te escutar? É isso. Eu falo, porra, idiota, né? Mas, de certa forma, ele tem uma razão. Porque onde é que eu vou justificar isso se eu não faço um atleta mais rápido que ele ou então se eu não sou mais rápido do que ele, né? Onde é que vai? O problema é que eu digo que ele é um idiota nesse sentido porque ao invés ele pensar sobre o que eu tô falando, aplicar e ver se funciona ou não funciona e falar que tenho razão... Como muitos hoje em dia já o fizeram dentro do Corrida Perfeita, mesmo antes de eu ter resultados, digamos, expressivos dentro da corrida e tudo mais, é... ele simplesmente deixou a cabeça. Foi uma Tanto referência que... muito limitada que ele teve, né? você pensar limitada. assim, você pensa, por exemplo, vamos pegar no maior ícone do atletismo, Wilson Bolt. O que, é que o treinador dele foi? Cara, então. O que, que, que, que grandes treinadores em vários isso, esportes são hoje é que um, nunca foram quanto praticantes? Isso é uma né? parada bacana sobre a autoridade, que eu acho que a gente pode até esticar em outro, uhum. em outro uhum. podcast. Outro mas pra falar um pouco agora do aqui, porque eu venho pensando, porra, é, que é o grande ponto que as pessoas falam, né? Porra, o Saim Bolt, o técnico dele nunca foi mais rápido do que ele. Não, certamente não, mas é ver quantos anos o técnico Sainbolt trabalhou, experimentou, quantos atletas, atletas né? ele formou até encontrar o um atleta bom, perfeito para aquela técnica que ele utilizou dar certo no final, para criar essa autoridade dele, entende? Até ele ter autoridade, ele foi pegando um carinha aqui e outro carinha ali, tanto que o grande treinador de triatlon do Quênia que eu acho que o único último atleta foi o Patrick Macau, que ele treinou, já, já esqueci, que era da escola St. Patrick, lá no Quênia, que era um irlandês que foi lá para o Quênia com uma missão, nunca trabalhou com corrida, com porra nenhuma, daqui a pouco pegou os kenianos começou a ajustar uma coisa, ajustar outra, porque Por primeiro, campeões, o né? que foi que aconteceu ali? Os kenianos não questionaram ele, não, você é um doido, tá fazendo o que? O que, é que você está fazendo? Ele foi, ele foi fazendo. Ele foi fazendo, experimentando o que funcionava, o que não funcionava. Pegou uma amostragem muito grande que era dos kenianos e ninguém parou para questionar o que ele estava fazendo. As pessoas simplesmente fizeram, experimentaram e viram que estava dando certo. E o negócio deu certo. Tanto que até hoje ele não consegue explicar cientificamente por que, que a coisa dele dá certo, ou por que, que isso deu certo. Simplesmente foi vendo. Aí daqui a pouco, depois da prática, a ciência vem tentando explicar o que, que ele fazia e qual era a resposta que isso ocorria. Então volta essa questão da autoridade. E mais do que eu, eu, pra eu me sentir seguro, pra eu ter a, a, a digamos, a certeza do que eu falo e é a maneira como eu falo, eu tenho que ter experimentado isso, eu tenho que saber o que que acontece. Que aí vai pra outra questão de autoridade, porra, como é que você vai num coach de emagrecimento se o cara é gordinho, se o cara tem compulsão alimentar, se você vai num nutricionista que, meu irmão, o cara te prescreve, te prescreve drogas, digamos assim, hormônios e tudo mais para conseguir emagrecer, sendo que o nutricionista é para trabalhar Hábitos alimentares, a função da comida, entende? Isso o cara não consegue controlar isso. Que tipo de autoridade esse cara tem? Sim. Sacou? Como é que forma? E, ah, mas ele já emagreceu, não sei quantas pessoas é. Como é que ele emagreceu? As pessoas. Isso é um, Enfim, como eu falei, é um negócio vamos, muito grande. É, aí voltando a autoridade triato, da canela aí... do moleque. Sim. Então, aí o moleque se machucou, né? Teve uma coisa que ele. No primeiro meu primeiro Iron Man, ele tava lá. Eu tava doente. Eu fui para esse Iron Man. De Fortaleza primeiro? O de Fortaleza, 2016. Eu peguei uma, uma virose no dia que eu cheguei em Fortaleza, que foi na, na sexta-feira, tipo problema de, dor de barriga intestinal, o escambal mas eu melhorei no sábado e eu falei, eu vou largar, Eu vou nesse negócio e vamos ver o que, que vai acontecer. Acabou que fui. Tava naquele negócio meio que me arrastando, terminei em 12 horas e 27, mas no meio do percurso o cara me encontrou, né? Ele tava lá trocando tênis e tudo mais, aí ele gritou, porque eu brincava com ele, né, dessa forma competitiva, encontrava com ele na piscina. Ah, tá vendo? Isso é um merda, já dei uma volta em você. Eu, peraí, cara, eu tô doente. <risos> e você tá nessa? Ele cresceu, a ideia dele cresceu, porque nesse ano ele se classificou para o um Mundial, aí classificação mundial é outra coisa, porque... Depende muito mais de quem está com você na prova do que o seu próprio nível. Você pode ter caras fortes se você fica de fora. Mas ele foi classificou o Mundial, o que fortaleceu a ideia dele de que ele estava certo. Olha quem é esse cara, não sei o que. Que é uma parada meio estúpida, né? Mas hoje em dia, vamos lá subindo um pouco agora, esse negócio do porquê que eu fiz isso tudo. Eu já bati todos os tempos dele, né? Em termos de melhores performances, de ir para o Mundial, o escambau. Eu só precisava treinar um pouco só precisava de tempo para provar as minhas teses e tudo mais e hoje em dia ele está praticamente aposentado porque Bezão. o joelho já não aguenta mais correr, porque a canela já não aguenta mais, já não tem mais menisco por conta de uma prática equivocada e repetitiva que ele fazia e essa forma de ver o triatlo de forma diferente, que inclusive eu consegui essa classificação agora para o mundial eu fiz 9 em 13 em Mont lá no Canadá, que é uma prova dura então 9 em 13 em Mont para você ver, tem um, um ganho de altimetria na bicicleta de 1800 metros. A corrida sobe, e desce 450 na maratona. E se tem uma ideia, na maratona do Rio sobe 90 metros. maratona de Floripa é 80 metros de ganho de elevação 250. Metros. Então é uma maratona difícil. E essa maratona do de Montremblant, eu fiz para 3 horas e 2. E o que eu quero dizer sobre esse total, de, das 9 horas e 13 de prova, eu ter ficado em terceiro lugar, subido no pódio lá e conseguido a vaga para o Mundial. É que eu treinei menos do que qualquer uma pessoa que eu conheço. Eu venho provando comigo e com os meus alunos que estão mais na base, que precisam treinar um pouco mais, de que é possível fazer um negócio, atingir objetivos, atingir certa performance, treinando de uma forma mais inteligente. E eu sou a prova viva disso, para ter autoridade, saber que o negócio funciona, para reproduzir com os meus alunos, para... Eles saberem qual é o caminho certo a ser feito sobre isso. Quando eu digo que eu treinei menos, eu treinei em média nesse último mês de julho, a prova era em agosto de 18, eu treinei em média, foram 16 horas por semana. Porra, 16 horas por semana, dando um total de 63 horas no, no mês, sacou? Tem gente que treina 18 horas para fazer uns 70.3 para bater ali perto de 5 horas de tempo, sacou? Que que... Para quem não conhece é a metade da distância, né? treinou exatamente. mais para fazer a metade. Treinou mesmo. mais para fazer a metade da distância. Então, mas só, só voltando, Andrei, na parte anterior da assessoria, então, é, é. para a gente não perder um, um ponto que está aberto é ainda. É bom, porque senão não é, vou falando, é. vou falando, a gente vai falando. Você então decidiu começar a praticar primeiro, fazer provas para depois introduzir isso na sua vida profissional, primeiro na assessoria na época. Sim, exatamente, porque eu precisava muito além da, da teoria, eu precisava da prática não adianta você ler um livro e achar que você sabe alguma coisa não adianta você decorar um livro científico da parte fisiológica biomecânica sinusalógica e achar que sabe alguma coisa porque a prática ela vem muito antes da ciência a ciência vem depois explicando a prática porque você tem uma ideia do que, que a coisa acontece mas você tem que praticar botar em, em digamos na sua própria evidência você tem que evidenciar você tem que vivenciar aquilo ali né para ver que aquilo funciona ou não funciona porque o corpo, ele é uma coisa, nós somos seres humanos e de certa forma somos todos iguais, mas ele responde de formas diferentes, aos estímulos, ao descanso, à alimentação, né? Então isso tudo tem que ser vivenciado para você ir ajustando, você vai vendo, tanto com você se funciona ou não funciona, quanto com os seus alunos. Mas para começar a falar sobre alguma coisa com autoridade, eu tenho que ter vivenciado aquilo, além de ter posto na parte prática. Pô, você vai fazer isso? A chance de você sentir isso, isso, isso é grande Pô, você vai fazer aquilo? Tenta passar por isso ver se você faz aqui, vai modulando isso aqui, aquilo ali Então acaba que você tem uma experiência prática Que ajuda na didática, de como você vai explicar, do que você vai ensinar e na própria segurança que você tem para passar isso para o seu aluno e para o seu aluno acreditar em você. E isso é muito mais importante, até na relação que há, comercial mesmo, né? Quando eu falo de assessoria esportivo ou de atletas que treinam com você, que treinam com a gente, ele está te contratando para você prescrever o melhor para ele. Então teoricamente ele não espera que ele seja um objeto de experimento, né? Diferente de um atleta profissional com o treinador dele, que ali é uma equipe formada, eles estão aptos a experimentar coisas novas, né? Numa relação comercial acho que isso fica um pouco mais evidente, a importância de você ter mais Cara, experiência prática, aí, você acha? Cara, mas aí o ponto da experimentação individual, eu acho que isso vai haver sempre. Não, sim, eu digo num nível mais amplo, quando a pessoa em si não tem o profissional, a experiência com ele, e quer experimentar só com os Sim, atletas que pagam para ter você não, o conteúdo não vai experimentar dele, né? no ponto de experimentar algo novo. Como, como profissionais Que fazem. você nunca viu. Vamos mudar o paradigma de tudo. Você tem uma base do que você sabe, de que alguém já experimentou isso, experimentou aquilo. Você tem uma base com o seu aluno que você vai fazendo, você vai introduzindo coisas que porra, ele pode responder melhor. Pô, aquele aluno fazia isso, aquele cara nesse perfil que é similar a ele, fazia isso e teve uma resposta positiva. Vamos experimentar isso? com você para ver se dá certo. Aí você vai lá e experimenta. Porra, essa maneira de treinar não tá dando certo com você. Vamos experimentar outra maneira? Então, nesse sentido, é interessante. E eu acho que na parte comercial, o cara te contrata a partir do momento que você tem um leque, uma ferramenta de experimentações que você possa controlar para aquele perfil de atleta. E especificamente consigo mesmo, como Exatamente. você começou a fazer. Exatamente. Praticar primeiro as para praticar. Para saber o que, que acontecia, como é que respondia. Durante uma prova, se o cara tiver uma dúvida, se você nunca fez uma prova, como é que você vai responder aí? Como é que né? você vai saber o que? que Pode acontecer ali. Claro, como Porra, é que eu minha transição? Se Não sei isso, nunca fiz, né? Isso, se você sentir aquilo, isso pode acontecer, pode acontecer. Pô, esses uhum. erros aqui, evite esses erros. Então acaba que o, o profissional está muito mais para te dar o caminho das pedras, para facilitar a sua vida dentro dessa, desse aprendizado, uhum. que é o, a prática da, da atividade física, que é a, a, o treino dessas habilidades, que é a natação, o ciclismo e a corrida. No caso da, da corrida em si. Muito específica, a parte técnica, onde as pessoas... Irmão, cara, como é isso, né, Thiago? Ninguém parava pra ver isso. Eu falava, cara, como assim correr é natural? O nego tratava a corrida como... Ah, todo mundo cresce, nasce e corre, velho. Porra, correr é natural. Porra, beleza. Correr do, da sala pro banheiro é natural. Você vai lá e corre, atravessar a rua é natural. Mas correr 5km sem parar não é natural. É uma habilidade que você tem que treinar. Você tem que preparar o seu corpo para isso, você tem que preparar a coordenação motora para isso, você tem que um ajuste todo que você tem para o seu corpo para você se preparar para isso. Pô, isso era muito claro na natação, na natação há muito tempo tem os educativos e tudo mais que eu tirei muitas ideias. Eu falo, cara, como assim? Nego na natação passa quase que 20 minutos? Metade do treino quase. Só é educativo, só é ajuste, pouco, né? porque na natação muito mais do que na, na corrida você tem uma fixação pela técnica, pelo movimento posicionamento do corpo muito maior, porque você tem o arrasto da água, que você tem que estar fugindo da água e o posicionamento do seu corpo faz toda a diferença, muito mais do que a força que você vai aplicar. Isso acaba que uma coisa liga na outra e vai ensinando uma coisa na outra. E eu gosto muito do triatlon, justamente porque um esporte, além de me aliviar da tensão do outro esporte, um ainda me liga com o outro ainda me ensina alguma coisa sobre o outro, onde que eu vou fazendo, praticando ali a atividade uhum. e correlacionando as duas, as três coisas, né? E aí nesse começo lá do triatlon você já foi pensando em provas grandes, Ironman, meio Ironman como você foi logo fazendo ou começou pelas pequenas, não, como, eram, como foram suas metas no começo? Que até uma dúvida das pessoas não, que estão iniciando, tem gente que já, começa já quer no começar Ironman, pela né? prova mais começar pela prova mais completa, é, né? a maior de todas Eu sou, sou meio retardado, né? Porque, porra, eu fui lá e fiz uma maratona duas semanas depois, mas porque eu tenho dentro de mim que a distância não é o problema, o problema é a velocidade que você vai implementar nessa distância. Cara, qualquer um faz um Ironman, qualquer um faz uma maratona, como a gente falou recentemente, qualquer um faz, só o cara querer. O tempo abre para ele fazer aquilo, tá lá. Sim. Cara, como tu vai fazer, faz, né? como que vai fazer isso, como que vai realizar isso, são outros 500 né, em qual objetivo dentro de cada prova, e é isso que faz crescer o cara como atleta e como gente. E nesse sentido, eu comecei a treinar porque dentro da própria assessoria houve uma demanda também do triatlo né? Porra, a galera começou tá na corrida, vamos começar, pô, quem quer fazer, quem quer fazer? Tanto nessa época, quem começou a dar os treinos de triatlo que eu não me sentia à vontade para dar o treino de porque eu não praticava o triâtulo, apesar de saber as teorias do treinamento, da parada, a gente chamou o Rafael Farnese. Sim. Né? Ele começou dando treinamento para os nossos alunos na, de triatlo Enquanto isso, em paralelo eu olhava a teoria de treinamento dele e eu não era muito na linha dele. Eu falei, cara, isso aí não... acho que não, não funciona. Eu comecei a você trabalhar outra diferente. linha de treinamento comigo mesmo, né? Mas aí você me perguntou, pô, você já foi pensando em coisas maiores e tudo mais? Sim, eu já pensava no Mundial desde esse tempo. Mas quando que eu ia chegar no Mundial, isso aí já eram outros 500. Você ia ter uma evolução gradativa de acordo com o meu isso corpo. Isso foi o que? 2012, por aí? Com a cara... Foi bem na época que eu fui atropelado, né? Isso aí foi, tinha acabado de. atropelado de, de bicicleta, né? Atropelar de bicicleta. Tem seis anos, tá em 19 e 13. 2013. Foi quando eu comecei a fazer o. o, as, o prova as provas de teatro. Que aí eu tava pedalando com os moleques, aí eu dei um mole dentro da, da bike, eu fui ajeitar uma bermuda, na hora que eu vou voltar a pedalar meu pé escapou. Aí eu caí no chão na rua, né? Eu meio que desequilibrei da bike, eu ejeitei da bike pra não atravessar a rua sentado no quadro, né? Aí eu fui pro chão, bati a bunda no chão e veio uma moto e passou por cima das minhas costas, né? Foi bem emocionante. Tinha acabado de casar. <risos> Marcela Minha já ficou. Marcela fica louco. <risos> Larga esse esporte. De maneira que nessa época eu arrebentei alguma coisa, uma fibra muscular, não sei se nem arrebentou, só se atrofiou. Minha bunda ficou. <risos> Quebrada por conta da pancada Aí o Marcelo brinca, Porra, eu, eu casei com inteiro aqui Agora eu tô, perdi um pedaço Meia bunda agora É, fritei a mão Eu tenho até cicatriz até hoje na minha mão O que, que me lembra que é mais um aprendizado Sobre todos esses cuidados que tem que se ter Por isso é que se precisa de experiência Dentro de uma prática Ainda mais com triatlon que você tem um ciclismo que é muito perigoso Se você vai pra rua E se você tá com alguém inexperiente Pode acontecer um negócio desse É um aluno hum, que morre Água se aberta ocorre. também que exige muito cuidado Alguém né? que morre Água aberta Então você tem que ter uma experiência Pra poder tanto passar a segurança como dar segurança né ao, aos seus alunos eu tinha uma responsabilidade muito grande um professor tem uma responsabilidade muito grande sobre o que as ações dos seus alunos ali no treinamento em si né aí nesse sentido eu já me inscrevi na, na eu me machuquei eu sempre tenho isso quando eu me machuco eu tenho algum problema eu boto um desafio mais à frente para me forçar para me botar um objetivo para ter uma meta para me recuperar mentalmente para já porra você acha que eu não tive traumas de pensar que eu ia passar, bater, ouvir um barulho? Tava um tremelique no corpo. Então, você focando em outra coisa, você consegue desviar sua mente e fazer o que tem que fazer para você esquecer esse negócio, de trauma. Aí eu botei a, a 70.3, meio Iron Man. De brasileiro, né? De ao oh, de ponta, que eu ia também, eu nem te conhecia na época, é, eu acabei você, não indo. Você viu? teve, foi de barriga? A não, a você Pende teve City. a Pende City, Duas né? Duas semanas, da né? o primeiro é. meu Man, assim. É, na mesma época. Só que antes disso, eu não tinha nem a bicicleta de triatlon, eu tinha a minha mountain bike, depois de um bom tempo eu consegui comprar uma mountain bike depois de novo, pra voltar ter aquele prazer de estar tá pedando puta, pedalar é muito demais, né, cara? Aí... Eu fiz de mountain bike, as provas da MKS aqui, até hoje eu acho legal, eu agradeço ao Sérgio e à Ana por fazerem essas provas e por poderem, né? Abrir portas. Abrir portas. Pô, vai lá, faz de mountain bike, meu só vai experimentar de mountain bike só pra experimentar, vivenciar o esporte. E nessa época, eu realmente, quando eu comecei, eu não tinha o espírito, porra, eu quero ser o pódio, eu quero ser Não, eu preciso treinar. Eu sabia que eu não tava no pódio, não sabia que eu não tava no primeiro porque eu não tinha treinamento. Tudo uma questão de treinar. Você dá um tempo de treino? Daqui a pouco eu chego lá, velho. Fala meus amigos. Daqui a pouco eu chego, velho. Calma, só tem que treinar um pouquinho. Tem que treinar um pouquinho. Aí foi, fiz todo esse passo de short teatro, de teatro olímpico ali, mas de uma forma muito reduzida. Tanto que eu sofri pra caceta nesse, no triatlo de Ponta Deleste. Cheguei lá que na cara. Era o, meu, era o meu. Que já era um, um meio Iron Man. Porra, nadei tranquilão, né? Quase me afogando. Cansado pra cá, com os braços cansados que já te lasca para bicicleta. Na bicicleta tive outros problemas, o selinho abaixou, comida voou. Fui para corrida, nunca sofri tanto numa corrida, numa meia maratona que era, era dor na... na era câmera na perna, era dor de barriga, era um monte de coisa. Fechei para 5 horas e 20... e, e alguns quebrados. Que era, era, além de tudo, era uma prova dura. Não, eu ainda viajei, cara. Essas coisas tem que ter preparação. Você só vai entendendo isso depois com o processo. Eu falei, não, dá pra fazer de boa. Viajei na sexta-feira, saindo de Brasília, bati cheguei no Uruguai na sexta-feira à noite. Aí, sábado de manhã, saí lá de... era Assunção? Montevideo. Não, Montevidéu, perdão, Ai, tá Paraguai, tá Assunção. <risos> Tava em Montevidéu e peguei um baú pra, um pra punta Cento e, pouco e dormi no hotel pra pegar o baú. Eu fui andando, não, vou conhecer a cidade. Minha mala bike, na época, eu botava nas costas. Fui andando uns 5km com a mala nas Nossa. costas. E a prova era no dia seguinte, aí cheguei lá no negócio de, de ônibus, cheguei lá, tá, já fiz o check-in, meu irmão, já tava morto, cansado antes da prova. Aí eu fiz a prova, me lasquei todo, na segunda-feira de madrugada já voltei para Brasília Nossa. de novo. Meu irmão, então acaba assim. Experiência, né? Aprender. É, e você vai criando essas estupidez, gerando esses estresses que aí daqui a pouco torna tudo mais difícil, quando você consegue encaixar tudo, uhum. sai tudo mais fácil. Até a, a, aproveitando esse ensejo aí dos desafios que você viveu é, nesse início, é, até pra gente caminhar pra parte final do podcast O que, que você daria de dica principal hoje Pra quem tem interesse em iniciar no triatlon Quais seriam os caminhos das pedras né? Erros que as pessoas poderiam evitar Nesse início Principalmente corredores, né? A maioria do que acompanha a gente já Tem a base da corrida e muitas vezes vai pro triatlo Com crenças que talvez possam Atrapalhar do que mais do que ajudar né? Vamos lá é... O que atrapalha Talvez Não sei se atrapalha porque sempre foi minha muleta na, no, no, no triatlon, eu não treinava mais a corrida, de certa forma, direito, né? Porque eu sabia que eu ia chegar na, na corrida e ia dar um jeito, ia nadar, pedalar depois eu corria mesmo. Corria eu me viro. Então, eu, até hoje o que eu quero é botar o pé no chão, né? sai da água faz a transição bike botou agora pronto agora resolve comigo vamos acho que agir. até quem não tem tanto digamos não se considera um, um bom corredor tem isso no triátil, eu percebo muito né correr é a parte mais fácil teoricamente ah, né? cara, mas né? é porque é o único lugar onde sua opinião não vai furar o câmbio pode não ninguém quebrar vai te ninguém vai te derrubar algum erro que possa acontecer né que é menos controlável a natação tem aquele negócio aquele desespero que você pode se afogar então onde você está mais seguro realmente é no, na corrida mas normalmente é onde as pessoas chegam mais mortas. Mais ferradas. Mais ferradas. E é esse que é o talvez o erro do corredor: chegar, não, meu irmão, eu chego morto lá e tá tudo certo. Na verdade, você tem que controlar tudo, você tem que saber todos os pontos. Mas aí qual é o primeiro. Qual é primeira o, dica. A primeira dica é você saber quem você é e onde você quer chegar. <risos> Essa é clássica <risos> pra quem não conhece. <risos> Porque, cara, primeiro, você tem que saber como é que tá a tua natação. Eu sei nadar. Né? porque o ponto principal no triatlo é você tem que ter controle da natação porque o lugar mais perigoso é na natação você pode morrer se você se desesperar em águas abertas está com muita gente você tem que ter o controle da natação antes de entrar na água com um monte de gente porque por mais que tenha barquinho que tenha gente que salva vidas você pode morrer se você não souber nadar direito e nadar direito não é nadar direito Consigo nadar mil direto na piscina, de 25 metros ou de 50, é em água aberta. Sim, As tem, competições é teu, é teu controle psicológico, são águas né? abertas, exatamente. Porque o que mata o cara afogado é ele se desesperar. Se desesperou, meu brother, o teu músculo não responde direito, você não flutua, você afunda, você não controla não a sua respiração, água. tchau. Afundou, tem um monte de gente nadando, ninguém vai ver que você afundou. E normalmente demora umas 48 horas para voltar o corpo né, para cima. Já era, né? Esse é um grande problema Então, triatlo você é corredor Quem você é? Eu nado bem Eu consigo nadar no, no lago, no mar Onde vai ser a competição que eu vou realizar Treina isso Tenha segurança nisso você Tem que saber nadar Depois que saiu ali, tá tudo certo Aí você vai ver a questão da bike O que fazer Não é, pô Primeira dica pro cara começar no triatlo Bicicleta de carbono com rodas de carbono E rolamentos de cerâmica Essa é a primeira Não cara, essa é a última das coisas Você tem que se preocupar, sacou? A casca Você tem que preocupar com a essência Então eu sei nadar Eu consigo, eu tenho segurança Não precisa nem aquela questão de Estou nadando rápido Estou nadando para 1,30 para 100 Não, é você estar seguro Sim Para é, você poder experiência eu, eu não tenho base de natação né Quando as pessoas me perguntavam do meu início no triatlon Eu falava que o principal aprendizado Foi realmente conseguir me sentir Confortável nadando por um longo período dentro de uma água aberta, de um lago, do mar. Depois que isso aconteceu, mudou o esporte para mim. Né? Porque a gente vê muita gente que fala, ah, eu sei nadar, é um baita nadador, mas vai pra. A primeira experiência na água aberta vai pra uma prova. O cara é maluquice total, né? Porque é. o ambiente psicologicamente é completamente diferente. É, né? porque você vai tomar uma porrada na cabeça, alguém vai passar por cima de você. Você sabe que não tem pé, um chão ali, você Você vai pisar. atropelar alguém. E cara, a cabeça é foda. Até hoje eu ainda sofro com isso. Acho que a única. a primeira prova que eu consegui nadar tranquilo. Foi essa em agora no Canadá De porra, de conseguir levantar o corpo, de ficar confortável na água cadenciar Porque normalmente na piscina meu pace, digamos assim, meu ritmo É uns 10 a 15 segundos mais rápido do que na água Sem roupa de borracha Quando você bota a roupa de borracha em águas abertas, aquela roupinha pra roupa térmica né Você flutua mais, deveria facilitar Só que no meu caso só piorava, eu piorava vários segundos Porque psicologicamente a minha respiração não, não ajustava a cabeça direita, eu pensava que ia vir o jacaré, que ia vir o tubarão, que ia vir não sei quem, que alguém ia passar por cima de mim e isso te traz uma, uma, um desconforto mental que isso reflete no seu corpo. Tira o foco, né? O posicionamento do corpo muda quando você está estressado ou quando você está relaxado. Isso atrapalha muito no seu desempenho. Então é um trabalho que só a prática, a recorrência vai lhe trazendo segurança, né? Você vai fazer negócio, o trabalho mental Te sentir bem, confortável Pô, vai a primeira vez pra água Leva alguém ali no caiaque Você vai se sentir mais tranquilo Por ter alguém ali de qualquer coisa Você pô, pega ali Vai com os amigos Não vá sozinho, sacou? Começa nadando na parte que é rasa ainda né? Só na, na bordinha mental. Porque qualquer coisa você já tá perto Entende? Pra você ir ganhando confiança aos poucos se você ir do que é igual, zero ao Eu falo para as pessoas cara, que vão dirigir, é né? Quando então, você vai dirigir a primeira vez no trânsito, você não tem confiança nenhuma. Você está ali perturbado, com medo, com aquele apoio do lado ali, a claro, do instrutor. E na natação, na água aberta, é a mesma coisa, né? Tudo é confiança, né, Tiago? Tudo é confiança. Passo a passo. Desde para você conseguir ensinar alguma coisa para alguém, para você conseguir falar alguma coisa para alguém quanto para você executar alguma tarefa. né? Certo. Você falou da bike agora há pouco, que né, não deveria ser a preocupação principal, né, o melhor equipamento, etc. Mas falando da modalidade bicicleta, qual seria a orientação para o iniciante? A orientação para iniciante básica é a prática de educativos também na bicicleta. E falando de triatlon, que você vai ter que pegar água em movimento, você vai, pedala, vai pedalar em pilote, né? que é o grupo, né? que é o grupo junto, que é fazer a transição de colocar a sapatilha em movimento na bicicleta, ou então de sair da bicicleta, fazer todos esses pequenos processos para você ter habilidade para fazer curva. Quando você está pedalando junto em pilote, você tem que ter um comportamento diferente do que quando você está pedalando sozinho. São modalidades de triatlon também diferentes, onde se distingue muito o triatlon de longa distância, o Ironman, meio Ironman para o triatlon olímpico, para o short, é justamente essa questão do vácuo né? de você poder trabalhar na roda do cara que facilita o pedal, torna um negócio mais fácil então acaba que são esportes diferentes por conta dessa questão são estratégias que você tem que tomar diferente aí nisso torna o ciclismo uma, uma parte diferente em, em, em diferentes distâncias e nesse sentido, o que você tem que tomar maior cuidado quando você vai iniciar? É você melhorar a sua habilidade em cima da bicicleta, para você ter segurança Mais uma vez em cima da bicicleta Tem gente que já inicia no triatlo comprando a bicicleta contra relógio A bicicleta contra relógio é aquela que tem um chifrezinho Que o cara fica com o cotovelo apoiado no guidon. Ele fica clipado e muitas vezes não tem segurança para ficar nessa parte. Não tem base. segurança nem para speed, às vezes. Não tem, tem segurança para speed. Mais fino, então, né? às vezes é interessante você começar com uma bicicleta de estrada normalzinha e tal, para você ter habilidade. Você ganha habilidade de segurança, de freio, de tudo mais, de posicionamento, de olhar trânsito, de olhar o movimento. Tudo. Então, é toda uma questão de muito mais de você pensar em velocidade, de distância, potência que você vai aplicar, habilidade que você tem que ter. Que nem na natação, habilidade você tem que ter dentro da água de estar confortável, de estar seguro bicicleta, a habilidade de você estar seguro na bicicleta de você fazer as coisas. Depois disso, você vai começando a progredir em outras coisas. Pô, André, mas você não falou do fit. Ah, o que que é o fit? Fit é o ajuste da bicicleta pro cara para ele ficar mais confortável na bike. Uma coisa na corrida que a gente tem que a gente trabalha muito na corrida perfeita é o ajuste da técnica, postura, movimento. Na bicicleta já é o fit, o bike fit, porque você trabalha em cadeia fechada na bicicleta. Seu pé está apoiado no guidão, seu pé, seu bumbum está fixo no no, no selim, então você não tem muito pra onde correr você não tem um desequilíbrio, tem variação, variação né? como tem você corrida, tem né? na corrida e muito também na natação, na natação. então é uma cadeia fechada, então você faz um bom ajuste de bicicleta da sua bicicleta, altura do selim, distância do guidom, né, essas coisas todas vai facilitar você ter uma maior segurança na bike e você também ter uma melhor eficiência, um risco menor também de lesão por conta do ciclo, né, da repetição ali da perna tá girando o tempo inteiro. Até antes mesmo de comprar uma bicicleta, é interessante visitar um bike fitter, né? Já tá para ver o melhor, qual seria o melhor tamanho de quadro. É, é que nem você ir no Alfaiate, né? Primeiro ele tira as suas medidas antes de, de fazer o seu terno. O bike fit é mais ou menos isso. Ele vai tirar as suas medidas para saber qual é a sua bike para é o seu corpo. Isso facilita muito, porque tem toda a questão de flexibilidade do cara. Se ele pode ficar uma posição ou não, se isso vai machucar, se vai tornar desconfortável, que lembre-se tudo que tiver desconfortável vai diminuir muito a sua performance. Quanto mais confortável você tiver, melhor vai ser o seu gasto, maior vai ser o seu gasto de energia por o que você quer fazer, quer é pedalar mais rápido, correr mais rápido, nada mais rápido. Bacana. Esse lance que você falou da, das habilidades de treiná-las, né? Eu, eu por experiência própria eu vejo como é interessante você treinar a habilidade de estar em cima da bike para fazer as coisas com tranquilidade, para te dar tranquilidade né, de uma prova, né, de um treino. né? Eu lembro que eu botei na minha cabeça uma das primeiras coisas quando eu comprei uma bicicleta, comprei minha sapatilha, meu primeiro passo, cara, vai é aprender a tirar e colocar a sapatilha para não ficar tomando queda. Isso. Eu ia para o estacionamento e treinava isso, sei lá, por meia hora até ficar hábil naquilo. Aí eu fui para as provas e comecei a perceber pessoas que saíam caminhando com a sapatilhazinha na mão porque não conseguiam deixar ela na bike já, né? Para quem uhum. não conhece, já pode deixar ela na bike e calçá-la durante o movimento. Eu falei, cara, eu não tô preocupado em ser mais rápido, mas eu não vou sossegar enquanto eu aprender a fazer isso também. Porque é o conforto que te dá em fazer as coisas bem feitas de movimento ali durante o o percurso, né, eu sair da transição, entrar nela, torna então, as coisas muito mais fáceis, porque até hoje eu vejo pessoas com 10 anos de esporte ela não consegue, é. ela não consegue, não é porque ela não dá conta, ela nunca parou para treinar aquilo, se, qualquer um que treina que você falou, faz. Eu, né? Não sei se você se ligou, mas o que você falou é justamente quem você era e onde você queria chegar. Sim. Você queria chegar no ponto de eu quero ser o cara que troca a sapatilha em cima, em da, cima da, da bike, então eu tenho que treinar. Então você tinha um caminho, você tinha um lugar onde você tava, eu não consigo fazer, eu tenho que treinar até chegar nesse ponto, porque eu não quero ser assim. Então isso tudo te tornou mais claro o que você deveria fazer? Agora, se tem pessoas que não fazem isso ou não sabem qual é o objetivo, que o objetivo não é ficar em cima da bicicleta, ter conforto, é completar a prova Ou, de às vezes, porque curso. a gente vê muitas pessoas simplesmente assumindo que eu não consigo. Né? Se limita. Pronto. Mas eu posso treinar pra aprender, né? Sim, tudo é treinável, cara. Esse aqui é o grande barato, tudo é treinável. E aproveitar cada etapa, né? lembra pra mim que foi uma vitória conseguir subir em cima da bicicleta com sapatilha janela, Exatamente. Calçava, né? Cara, e como é prazeroso pequenas vitórias? Porque as pequenas vitórias de subir vai te dando ânimo, vai te dando confiança de que a próxima você também vai conseguir. Então ao invés de você já botar uma vitória única, completar o, o Iron Man, no caso que seja a maior distância, não a maior que tem Ultraman hoje em dia, Ultra, pois Ultraman, é. decalão, A né? mais visada, né? É, a mais aqui. visada é a que entra mais na cabeça das pessoas, que hoje em dia as pessoas querem começar no triatlo, no Ironman, né? na distância longa é que justamente isso, cara, são pequenas vitórias porra, aprendi a nadar, sair fazer uma transição boa aprendi a fazer isso, a pensar pequeno e não ir pro longe. Agora mesmo a mesma experiência lá em Mont Blanc, cara é uma cultura muito diferente do triatlon no, na América do Norte do que aqui no Brasil, por exemplo. Lá tem muito uma gente velha, tinha um maluco lá de 79 anos Eu vivi isso no mundial que eu fui esse ano lá Você no, vê que é diferente a cultura né, da galera que tá lá. Meu irmão, uma coisa que é para mim inviável é parar minha bicicleta para eu pegar água. A galera, meu irmão, parava, relaxava, pegava uma água, tomava uma foca, fazia não sei o que, dar uma alongada e volta. Cara, tinha um maluco lá, sem sacanagem, de 130 quilos em cima de uma bicicleta de 10 quilos que não tinha nem o suporte do, do canote ali embaixo, aquelas bicicletas em V, sabe, de carbono. Eu falei, caraca, uma, uma P5X, uhum. uma Cervelo. Meu irmão, essa bike é boa mesmo, velho. <risos> E o cara pedalando com a perninha assim aberta, a bike toda no, no construída na leveza, na aerodinâmica. na aerodinâmica. Na aerodinâmica, o cara nem clipar não clipava, Conseguia. ficava com o, o braço aberto, pedalando com as pernas abertas. E, meu irmão, qual é o objetivo do cara? O cara é completável. Vai falar que o cara tá errado de estar tá ali, que ele tem que fazer isso ou isso aquilo? Cada um do seu jeito. Cada um faz. O importante é que o cara tá lá. Sim. Então, e a cobrança é muito menor às vezes, porque tem gente que tem muita cobrança de já chegar e ir a querer ser bom. Já vou chegar pra competir, já vou chegar pra fazer Aí o cara fica um, um ano ali tentando, não deu Porque as coisas não acontecem assim rapidamente Você tem que treinar, persistir, continuar E saber que é um processo natural Que isso vai te engrandecendo Daqui a pouco você chega lá, vai curtindo Vai curtindo cada passo, vai curtindo cada etapa E muitas vezes aqui, aí tem outras coisas dentro do triatlon Que o triatlon acaba que, a gente já fala, que é aquela droguinha do ego né Muitas vezes porque são poucas pessoas que fazem triatlon por conta dos custos ah, André, é caro pra cacete o triatlo? Cara, pode ser caro pra chuchu. Mas também não precisa ser tão caro. Mas tem um dinheiro, sacou? Envolvido nisso. Então já fica mais seleto quem tá participando do triatlo. Você precisa de uma piscina pra treinar. Você precisa de um uma bicicleta por mais, de uma simples, bicicleta que por mais simples que precisa seja. precisa de provas, às vezes. às vezes a pessoa tem até disponibilidade, triato, mas nem né? que na cidade dela ela não pode viajar. E a né? prova de triatlo naturalmente é mais cara, porque são Sim. três esportes envolvidos, não só um. Né? A inscrição então, se... hoje está pelo menos 300 reais de uma prova de triatlo, uma prova Exatamente. simples pequena. Né? E isso limita muito o público. Então o cara já está limitado, ele já se acha o, a Coca-Cola do deserto. Já né? acima da média, né? já da média. Já fica bom isso ali. Porra, mas ninguém tem aquela bicicleta, então o cara já compra a bicicleta para se achar melhor nesse negócio, porque ele está acima se vendo de uma forma melhor só para ele estar tá naquele movimento. E aí entra a questão do cara que rouba né dentro do processo, que é a questão da dopagem. Mas isso também tem na, do, do doping, né, da pessoa tomar hormônios e tudo mais, EPO. Mas isso também tem na, da corrida dentro da questão amadora, que é onde as pessoas, para mim... Perdem um pouco o foco do porquê estão fazendo aquilo. Porque são amadores, né? quê? Você faz isso por amor, você faz isso pra ser o melhor, pra te darem tapinha nas costas, um abraço quentinho e falar Caralho, você é foda. Mas você vai se olhar no espelho e vai pensar que você é foda mesmo? Porque você sabe que você fez coisas que os outros não fizeram. Mas essa autocrítica ainda falta muito pras pessoas, né? meu Irmão, isso desde a nossa adolescência, Tiago. Galera é, que tomava bomba vai pro carnaval pra é. pegar a mulher, velho. Porra. Isso na verdade é o, é o reflexo que ela faz em qualquer área da vida né? Não qualquer. só no E isso que é o legal do esporte, cara Porque o que a gente faz no esporte A gente faz na vida O que a gente faz na vida a gente vai fazer, levar para o esporte Um, digamos que um imita o outro O esporte é a, a microvida, digamos assim a, a vida tem uma coisa muito legal E cada prova que eu faço Eu aprendo alguma coisa nova Eu aprendo algo novo que eu levo para minha vida Por exemplo, cara Um detalhe agora que está mais recente né, Na minha última prova no, Lá em Montremblant Cara, eu tava lá eu, em vários momentos eu falei: O que, que eu tô fazendo aqui, né, velho? Eu falei: Cara, porra, meu terceiro Iron Man em um curto período. Eu coloquei esse negócio pra mim como objetivo. Eu me coloquei muita pressão pra fazer essa prova. Ninguém colocou essa pressão. Eu falei: Não, eu vou fazer esse troço que eu vou pro Mundial esse ano. Eu falei que eu ia esse Mundial esse ano pro Mundial. Eu vou. Aí eu tava naquela: Porra, pra que, que eu vou? Por que eu que não vou? que eu tô fazendo, aí eu falei, meu Andrei, vamos curtir a experiência, viver, abrir a cabeça, ver o que que tá acontecendo ao redor, né? Aí eu pensando, cara, foram vários fracassos que me trouxeram aqui, porra, fracassei em Cozumel, fiz 9 horas e 18 lá, fiquei uns 15 minutos atrás da vaga, não consegui a vaga. Tive inúmeros problemas na minha vida pessoal e fiz continuei né? com problemas e tentando coisas, batalhas, fazendo uma coisa no esporte, fazendo uma coisa na minha vida pessoal, fazendo outra coisa de trabalho, a gente vai aprendendo a lidar com isso tudo e a gente vai, como eu falei, o caminho vai te tornando uma pessoa melhor, né? Aí fiz, fiz Floripa também, meio que na Marbo, contra esse desse objetivo de, de Cona, de, de, de, de do Mundial, que eu tinha me imposto, tava ruim, cheguei a, porra, não, vou deixar de lado, não tem esse negócio mais competitivo, vou só curtir prova, que não tá dando isso para mim Aí nesse caminho Eu consegui aprender a organizar a minha vida Fazer as coisas todas Consegui no último minuto ali Durante um insight lá em, em Na África do Sul eu Falei, meu irmão, vou continuar até a última chance Qual é a última chance para fazer Essa prova para eu consegui ir pra Conner? Ah, é a prova em Montremblant É uma prova fácil? Não, não é fácil Mas só preciso de uma chance Eu vou conseguir fazer isso Vai dar Aí consegui encaixar minha vida Organizar porque se eu estou organizando meu esporte para fazer isso, para arrumar tempo, eu consigo organizar qualquer outra coisa. Eu consigo ter mais lucidez e tranquilidade para fazer tudo hoje em dia na minha, na, na minha vida. E assim, fui para isso. Fui lá para lá, mas cheguei lá, aí você tem a vida que te puxa para baixo. Né? Aquela vida, a minha vida às vezes vibra no celular as contas do cartão de crédito. <risos> Por isso que é bom tirar as notificações. Né? Você de tira tudo. logo. De tudo, de tudo. Aí isso, caraca, o vem ajuda assim, o cara, eu tô gastando dinheiro, o cara é tanto de dinheiro que eu tô gastando pra isso. Meu Deus do céu. Mas eu também tenho pra mim que dinheiro, cara, de certa forma é papel. O dinheiro existe pra gente viver coisas, pra experimentar coisas. Pô, você se transforma quando você experimenta coisas novas. E então, e assim você se transforma. Aí o dinheiro vale a pena, né? Que você gasta. Por que você quer dinheiro? Pra comprar um carro? Para comprar uma casa ou para você viver coisas diferentes. Porque a vida é isso, né são emoções, coisas novas que você vive. E se você fecha a sua cabeça com o dinheiro que você está gastando, né? Mas claro, o dinheiro que você está gastando, você tem que pagar a porra da conta tem depois. Tem que ter nele né? para pagar. Tem que ter, ou então você tem que se organizar para ter para gastar, ou então para ganhar, para usar. Uhum. Sacou? Porque senão é outro estresse, outra coisa aí, não... é, Eu lembro até no meu começo também, que eu quis, passou um período depois que eu iniciei no esporte, eu tava querendo tudo, eu queria a roda, eu queria isso, e eu me endividei desnecessariamente. Exatamente. Eu poderia ter ido com mais calma e ter esperado um pouco mais para chegar onde. Cada eu cheguei. Cada momento tem um momento. Pra então, foi um né? aprendizado para mim também, né? ter me endividado com o esporte. Exato, faz você ter uma organização melhor na sua vida depois, será que eu preciso realmente disso nesse momento? Será que isso vai é fazer exato. tanta diferença quanto esse dinheiro que pode ser aplicado em outra coisa? E nesse momento que eu estava lá, né? que eu estava viajando e tal, faz... eu cara, meu irmão, eu tenho que fazer uma coisa, eu tenho que produzir mais, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que fazer isso valer a pena. né? Eu tenho que dar um jeito de dessa minha experiência valer a pena de alguma forma Como crescimento pessoal e crescimento profissional Aí fui pra lá tal, curti lá o ambiente E nesse momento que eu tava lá vivendo isso Eu também tinha medo, né? Quando a gente tinha começado A gente acaba vai falando, se perde. <risos> Aí, né, cara, eu tava lá que os vários fracassos me levaram Eu fracassei em, em Cozumel, fracassei em, em, em Floripa Pô, podia fracassar lá, porque, meu irmão, são, eram duas vagas. Se a gente velha pra caceta lá e minha categoria acaba que estica, são 40 vagas pra todo mundo da, da prova. Quanto mais gente velha, mais uma categoria que ganha uma vaga. É aquilo que a gente tava falando, você falou no começo, né? De todo modo putz, você poderia fazer o um provaço da vida e mesmo assim não ir, porque depende assim de quem tá eu, lá, porque né? Porque se tivesse o mais fortes, menos a vaga. esperança é que, porra, é uma prova próxima do Mundial, ninguém vai querer ir, porque, porra, quem é o doido que vai para lá? eu já tava com tudo pago, né, cara? Em termos de, de hospedagem, já viu que eu já tinha me posto Isso, essa pra pressão para ir o né? ir, pra vai, já tava só. No, eu não ia, ou ia para lá para torcer os outros, ou ia para lá para competir. Só que eu tenho por mim que eu não sou líder então eu vou pra competir, meu irmão. Vou pra competir torço a galera dentro da competição, beleza. E a minha ideia era essa. Mas eu podia fracassar nesse sentido, de, cara, eu não consegui. Mas aí eu parei pra pensar profundamente. Porra, como assim fracassar, cara? Olha onde eu tô. Eu tô em Mont-Tremblant, no Canadá, um lugar lindo. Tem tô uma contando. experiência diferente. Tem uma experiência diferente. Tô falando francês aqui, que há muito tempo que eu não falava. Tô conhecendo uma nova cultura que eu não tinha vindo, que eu nunca tinha apreciado de perto, com os canadenses. Vou fazer o esporte que eu gosto, vou fazer o que eu quero, irmão. Não posso chamar de fracasso. Né? Como é que eu fracassei? Eu fracassei pulando pra cima, eu fracassei ca... subindo, né? caindo pra cima, né? como as pessoas. Cara, onde é que existe fracasso, cara? O fracasso vai estar eu achar que isso aqui, o objetivo único, é a vaga. Porra, olha a experiência que eu tô vivendo. Olha o caminho que eu cheguei aqui, eu estou na melhor fase de esporte, eu encaixei um novo ciclo de treinamento, eu evoluí na maneira de ver a, o meu esporte, de me ver como que o treinamento de uma outra forma funciona de uma de uma outra maneira. Então eu cresci muito nesse ponto e a partir do momento que eu viria essa chave na minha cabeça do, do que, que é o fracasso e o que, que é o sucesso, isso tirou um peso muito grande das minhas costas. Para aproveitar mais o ambiente que eu estava vivendo, o que que eu estava fazendo ali, de ver aquele movimento legal, da galera junta, da galera, pô, vamos lá, boa sorte, tem uma boa prova e tudo né? mais, é ver a família ali, você abre, parece que você tira o seu olho, o olho às vezes parece que fica fechadinho, uma coisa pequena, ínfima, né, que seria o objetivo de conseguir a vaga, a medalhinha. E se abre para outras experiências, é. para as coisas que acontecem na sua vida, é cara. O tal da beleza oculta, né? Que tem até daquele filme, né? Que conta um pouco isso, disso. Isso. Que aí você que tá tira o né? olho daquela mesquinharia. E nisso foi muito bacana, cara. Porque na prova eu tive aqui meio que uma experiência até meio transcendental, assim, durante a, a, a corrida, durante a maratona. Que, cara, querendo não, toda prova eu tenho um negócio desse, uma epifania, digamos assim. Ah, uma viajada. Assim. Porra, pra caceta. É uma conexão com o divino, com algo a mais. Que só quando você se permite, quando você se. que nem o nosso podcast, Dane-se o é. que você consegue, você se permite, você para essa cabeça. Que aconteceu diversos problemas, a natação foi a melhor natação da vida, a bicicleta, tive problema na bicicleta, a minha comida que eu tinha ido para a prova tinha caído na minha mala bike, que é o carboidrato, o ranguinho lá, o hidrolate do, do pessoal da Dux, que eu levo para comer e tudo mais. Meu irmão, eu tive que arrumar um novo, uma nova comida para comer, algo que eu já comia antes, só que essa comida me deu problema na bike, sacou? Eu não consegui pedalar direito, minha bike tava dando uns pepinos lá no câmbio, que chega um momento que eu falei, porra, meu, acabei de trocar esse câmbio, como é que esse câmbio tá dando ruim? Que se eu entrasse no ciclo negativo, largava, sentava no chão, chutava a bike e foda-se, né? Mas eu já tava me trabalhando essa positividade na minha cabeça, aí eu ia conversando né com, com o divino, com algo, porque eu tava lá totalmente sozinho. Fiquei muito tempo em silêncio, isso é bom, que eu gosto também Que isso ajuda a pensar de uma forma diferente Meu irmão, tava lá pedalando com a cabeça baixa assim Aí a marcha não tava querendo passar Aí eu olhei pra cima eu porra, Deus, então é isso mesmo, né, cara Fiz tudo certinho, mas não é pra ser Beleza, vamos nessa, vamos curtir a prova na hora que eu baixei a cabeça assim, a marcha, tac, passou. Ia ser lindo, né? Eu continuar contando a história que foi tudo perfeito depois. Mas não, a, a marcha parou de funcionar de novo pra frente. Não. Mas pelo menos no momento certo lá, que eu não queria que ela pudesse parar, que tinha uma subida pirambeira assim, que eu ia ter que subir andando se a marcha não passasse. E eu consegui subir ela, a marcha passou, funcionou. Só tava dando câmera nas pernas, por conta da falta da alimentação que não estava dando certo. Mas cara, na hora que eu fui correr, eu ia eu ia trocar a minha meia, eu ia trocar o meu o meu, ia passar vaselina, porque nas últimas duas no provas pé, né? no pé eu tive um problema no pé, que eu não sabia o que que estava acontecendo, que estava fritando. Até comprei lá uma parece um sutiã de pé, o um negócio que você bota no pezinho assim. Levei ela levei ele para transição também. Só que eu falei na hora que eu sentei, joguei tudo no chão lá. Eu falei: "Não vou trocar a meia, não vou botar o negócio, coloquei tudo nas costas, vamos embora" que eu tô bem, que eu entreguei a bicicleta, fui correndo com a sapatilha e ainda tava me sentindo bem a perna tava solta, tava tranquilo e fui, botei as paradas nas costas e fui correr aí eu fui correndo, eu falei, não vou olhar no relógio hora nenhuma aqui só vou olhar no relógio depois do 11 primeiro quilômetro quando já bater lá para voltar, né? que eram duas voltas de 21 aí eu fui só sentindo o meu corpo, sentindo o movimento, olhando o ambiente percebendo outras coisas, as coisas mais talvez palpáveis para mim, para meu psicológico, que tornasse algo positivo, né? E fui correndo, fui fluindo, e nisso eu não sabia que posição que eu estava. Aí eu comecei, para ter um controle acertado da prova, a contar o pessoal que estava voltando, né? Dentro de profissional, amador, não sabia quem era quem, porque não dava para saber, tinha um númerozinho na panturrilha, né? Só o meu estava marcado, o resto estava tudo tampado e limpo, um monte de desgrama, né? Porque o, cara, o, povo, o povo me marcava, mas eu não conseguia saber quem era da minha categoria para ter para ter esse tipo de preocupação. Mas aí eu ia marcando o pessoal para saber se eu estava aproximando ou não estava aproximando. E nesse negócio do problema da, da comida, da, da bicicleta, que eu voltei com meia garrafa de, de, de comida na, na transição, porque eu não consegui comer tudo, eu tive que dar um jeito durante a, a, a bike para eu ir ajustando a minha alimentação, isso que é legal, cara. Pode acontecer numa prova e que para mim é mais desafiador num triatlo do que um, um, um, uma, uma corrida por si só, porque você tem que dar jeito na natação, na, no ciclismo e na corrida. São três coisas diferentes, você tem que manusear porque é uma coisa só. E cada um com suas particularidades, e um suas com, equipamentos, com seus equipamentos, exatamente. E tal. Exatamente. E tudo tem que colidir numa corrida boa. E ali é a hora que eu queria fazer, que é o que eu mais queria, que eu, eu só quero correr confortável. Eu só quero que meu pé não doa pra eu conseguir correr, porque os outros eu tinha corrido pra 3 e 16 os outros Iron, só que sofrendo pra caceta, parando, trocando tênis, vendo se dava um jeito no negócio que não tava dando. Eu só queria correr tranquilo. Tava correndo tranquilo, meu irmão, eu passava nos nas negócios lá, eu tinha calculado, né? Pô, vai faltar comida? Nessa, nesse lugarzinho tem comida, no outro tem comida. Aí eu fui correndo, aí ia pegando a comida, cara, a comida basicamente era Coca-Cola e isotônico que tinha no negócio, banana. E gelzinho, um gelzinho, ó, o Roctane da Gu, Só que tava aberto. Eu queria pegar o um negócio fechado para eu conseguir fazer o controle Guarda. de comer certinho na hora. E não na, na Guarda, tenda não onde tiver a tenda. Então acabou que eu fui tentando fazer isso, mas principalmente regulando a minha mente. para não sentir falta de comida ou pensar em coisas negativas, de que eu tô forte, eu tô fraco, eu tô fora de um pace, eu não tô fora de um pace. Porque a sua mente regula isso. Se você começa a pensar que eu tô faltando comida, eu tô faltando comida, seu corpo vai parar e eu fui regulando isso eu fiz uma pequena parada só no meu, na minha corrida só pra amarrar meu cadastro que começou a ficar frouxo, eu falei, cara, eu vou amarrar logo esse negócio e vou o outro também tava frouxo, mas tava lá, eu resolvi não, não, não amarrar ele só amarrei um, pronto, e fui única parada que eu fiz durante a corrida e nesse sentido, fui comendo, fui fazendo as coisas, e eu falei, ó, oh, eu vou apertar meu passo na última volta, nos últimos 11km e nos últimos 3, como tradicionalmente eu faço Senta Bom, a bota até a perna cair, sacou? Sem sentir a perna, né? Vai na anestesia nos últimos 3 quilômetros. E era é um trecho difícil, 450 metros de grande de elevação, né? E eu já fui chegando naquele ponto, porra, passava nos, nos pontos de hidratação, eu tacava água, Coca-Cola, não sei o quê, tudo que parecia na mão, o máximo que eu conseguia jogar pra dentro, assim, passando, eu ia pegando na mão da galera, sacou? Tinha hora que eu tacava Coca-Cola na cabeça, confundindo <risos> o mesmo que, que era. fazendo mais. Né? Cara, é, mas fui fazendo. Aí. Eu tava num espírito tão bom, positivo, de agradecimento, porque muitas vezes, eu até te falei isso, no, quando eu tava num, num ambiente bad, assim, mais mal, pra florir, porque eu falei, cara, acho que eu não vou nem correr com o uniforme de corrida perfeita, cara, porque eu não sei como é que vai ser meu desempenho, vai ter gente olhando, e porra, isso pode refletir na, na empresa, ninguém vai falar mal, então você fica criando umas paradas na tua cabeça que isso só te tira energia, né? E lá eu consegui virar isso, de falar, meu irmão, porra, tem tanta gente torcendo para mim. Tem Até tanta que eu gente... falei, na época quando você disse isso, né? Tem é. muito mais gente para incentivar, para se sentir é conectado do que para falar qualquer Aí, coisa. Aí, cara, negativa. tem tanta gente torcendo para mim, cara. De onde é onde eu tô, velho? Porra, tá tudo lindo, tá tudo ótimo. O que vier, vamos. Vamos nessa. Eu tava agradecido, meu irmão, por ter conseguido, agradecido à empresa, a corrida perfeita, por poder estar tá lá, por Pô, porque é meu trabalho principal hoje. A galera que, que me, me incentiva, a minha família, a minha esposa que estava cuidando da minha filha que estava longe, minha filha que ia ficar orgulhosa de eu chegar com mais um, uma medalha em casa. Meu irmão, até a Sensodyne eu agradeci para dentes sensíveis enquanto eu mastigava o gelo. É sério, velho. <risos> mas é engraçado isso. Assim, é sério, cara eu Caramba, tô mastigando aqui o gelo, mas dentes eram sensíveis e não... Olha o é gratuito para a Meu irmão... E nisso, te, me dá uma iner, dá uma energia. E principalmente, a partir do momento que você acha que você tá ali fazendo algo com um, uma coisa maior do que você mesmo, você foge exatamente do seu ego. E isso te dá mais energia pra você fazer o negócio. Você tira energia de onde você não tem. E nesse sentido, meu irmão, eu fui correndo, sentindo, percebendo, feliz, meu irmão. E foi a melhor maratona que eu fiz. Da minha vida, assim, dentro da, da distância Ironman, dentro da distância meio Ironman, de prazer, de satisfação de estar tá fazendo aquilo ali. Terminei a maratona ali para 3.02, que deu um pace de 4.19. Mas o, o destaque principal para isso aí, eu que nem sabia em que posição eu tava. Eu cheguei na chegada, já me ofereceu oh, você quer comer? Eu quero. Nunca cheguei com tanta fome na minha vida. Meu irmão, nem sentei. Tinha acabado de ficar nove horas fazendo força, eu comi em pé, porque eu queria comer logo aquele negócio, terminar de comer, aquele parado. Tava com tanta fome, porque o déficit de carboidrato, o déficit de energia no meu organismo estava tão grande que me deu essa fome danada que eu tinha que comer, que eu tinha que botar as coisas pra dentro. Mas que no final das contas, cara, tudo valeu. E se não fossem as minhas experiências anteriores. Eu não conseguiria manusear isso, se não fosse a minha própria experiência agora, eu não conseguiria passar isso para os meus alunos, para as outras pessoas e explicar que é possível fazer coisas diferentes. que eu tenho na minha cabeça, porque tudo na vida funciona de uma forma muito mais no propósito. A você tem um propósito, você aguenta tudo. Se você tem um propósito para você correr, se você tem um propósito para você trabalhar, se você tem um propósito... Cara, você aguenta a pressão, você aguenta a dificuldade, você tem mais energia para fazer tudo. Então, a partir do momento que eu tenho um propósito, que o meu propósito é justamente um pequeno propósito, que é melhorar o mundo, <risos> eu tenho certeza que o mundo só é melhor, eu só consigo melhorar o mundo melhorando a mim mesmo. E sendo exemplo para as outras pessoas de que é possível fazer as coisas de um caminho diferente. E sendo uma pessoa positiva, eu mostro para as pessoas que vale a pena, as pessoas que olham para mim e vejam como um modelo, de que vale a pena ser positivo. Então, isso me deixa na linha para não romper regras, me deixa na linha para não, sei lá, não ser um cara ruim, para não esperar um mundo ruim. E isso faz com que tudo tenha sentido. Eu gastar todo esse dinheiro que eu faço e poder compartilhar isso com vocês, que às vezes eu consigo tocar alguém e essa pessoa tocada já vai fazer um mundo um lugar melhor a é, gente faz bola. nesses pequenos pontos várias mensagens não, acho que foram deixadas mas pra gente fechar porque já falamos pra caramba eu falei você que falou é né eu não falei horas nada fosse. mas uma mensagem curta final já que a, o tema hoje foi em volta do triatlon apesar a gente ter passado por várias conversas paralelas e interessantíssimos, mas pro, inter, pro interessado em migrar pro triatlon né? evoluir para o triatlon qual a sua mensagem curta e principal final? queira a partir que você quer, meu irmão, você consegue tudo. Queira, porque a partir de você querer, você vai buscar saber como que eu faço isso. O que, que, que eu consigo fazer, né? O que, que eu consigo? Qual é o meu objetivo com o triatlo? Pô, porque é bonito, eu acho legal ter uma roupa legal, personalizada, eu vou mandar fazer um negócio, eu fico parecendo um profissional, eu quero tirar uma foto. Beleza, o objetivo é esse. É bom que você não precise de muita coisa. Precisa de treinar, né? Atingir só, o objetivo. Só para ter a foto, né? Exato. Mas se você quer atingir níveis mais altos dentro do triatlo Saiba o passo a passo, como você, você queria fazer a transição da bike sem tirar a sapatilha, né? Com a sapatilha já presa na bicicleta. Tem os pontos bem claros do que você quer dentro do triadlo. Porque o pessoal bate na tecla... Ah, que trata isso, que trata aquilo que é muito ego, é, muita gente com droguinho mas acima de tudo o não é um lifestyle é um estilo de vida que ensina muita coisa cara, que aí você vai para sua alimentação você vai pro seu descanso, sua pré-disciplina vai para você saber a questão do manuseio de coisas diferentes com um propósito único coisas diferentes com um propósito único a gente fala natação, ciclismo, corrida propósito de você chegar inteiro, feliz, saudável no seu negócio. E a vida é assim, você tem que manusear várias coisas, porque a vida como triatlon, são vários esportes diferentes, que é tudo de uma vez só uhum. Sim, é, eu lembro até que depois eu comecei, algumas pessoas vieram pedir orientações, até aquela época do congresso, né, que a gente uhum. conheceu mais de perto e eu, Beto, que participou junto com o Bico, falava muito Cara, se você quiser de fato praticar o triatlon Você precisa de muito pouco se você conseguir uma matrícula na academia Você pode pedir para colocar uma bicicleta lá do lado da piscina Sem nada na piscina, pedala na bicicleta Depois sobe na esteira, tá feito um triatlon Você fez um triatlo Agora você quer uma medalha, você quer um troféu Você então, quer é, competir, quer você competir, quer melhorar a performance Você quer melhor bicicleta Enfim, tem muito, muito caminho para isso né Tem muito, tem muito E tem um objetivo claro na mente Torna tudo muito mais fácil Eu sempre tive o um objetivo que eu queria curtir experimentar o que é estar no clima do mundial, sacou? Que é estar entre os melhores do mundo de alguns esportes. Eu queria estar entre os melhores do Brasil na época da faculdade, do colégio, no futebol. Agora eu vou estar entre os melhores do mundo no, no, no, no triatlon. E o que é mais gratificante para mim, não fiz isso sozinho, né? Eu fiz isso junto de muita gente. Muita gente me ajudou desde o meu pai que tinha uma piscina em casa até agora. O, o cara, porra, vou começar a falar de novo, o cara que do nada me falou, porra André, tô vendo que você tá vendendo tudo, cara, pra pagar aí pra você ir pra Conan, pô, não passa a sua conta aí pra botar 500 reais, sacou? Tipo, peraí, por que você quer me dá dinheiro, cara? Não quer dar dinheiro pra quem ajuda e tal? Porra não, cara, é porque você incentiva o esporte e tal, já vivenciei isso e, pô, eu acho legal, eu acho que merece. Então tem muitas pessoas que a gente tem que agradecer pra gente chegar lá pra vivenciar isso, sacou? É porque essa brincadeirinha de conan. Porra, pessoas tá louco, não têm ideia véio. do quanto não, sai cara. É, não tem, mas quem está se metendo nisso tem que saber que é outro aprendizado. Você tem que se, pro, se programar planejar, pra isso. Né? Não adianta você se planejar só esportivamente. Cadê um podcast só de planejamento financeiro? De criado, não sobre cona, né? Cara, cara, chamar um cara, planejador cara. financeiro aqui para gente. E para finalizar essa ideia do chegar à cona, eu cheguei lá com o meu treinamento, com o meu método de treinamento. Treinando menos, treinando de maneira eficiente e inteiro sem lesão. Isso para mim é muito gratificante. De bola. Então, estamos finalizados por aqui hoje. Beleza? Valeu, Tiagão, e até o próximo podcast. Valeu, galera, por acompanhar a gente, por mais essa historinha. Hein? Fica ligado aí que é sempre fácil puxar uma história aqui. <risos> Valeu, Valeu galera. Mais. Abraço. Tchau, tchau.